E para configurarmos o que X oitenta. Vamos precisar do nosso QX80, como é óbvio, já com o receptor, vou precisar também da bateria, vou precisar de um cabo de dados, do USB para micro USB, que é para depois ligarmos aqui a nossa controladora e no computador eh, configurarmos, mas primeiro pomos isto de lado, vamos começar pelo rádio. Agora o nosso rádio, ligar o rádio, não é? Vou-vos mostrar aqui que isto está com a configuração de origem. Não foi feito nenhum upgrade. Agora, firmware, ver o freemware. É o de origem. Depois vou deixar um link o vídeo onde mostro a fazer o upgrade do rádio. Agora cancelamos. Vocês podem ver que é de origem, porque aqui um display só tem 6 canais. O upgrade do firmware alterado já dá aqui 10 canais. Para já não é preciso, para este micro drone os 6 canais chegam perfeitamente. Vocês ver aqui esta mexera. Eu já tenho este rádio configurado, por isso vou criar um novo modelo. Vamos ver aqui no modelo 1 é do meu f450. No meu modelo 2 já é o x 80 mas para vos mostrar desde o início como é que eu vou configurar isto vou criar um novo modelo, carregamos no cancelar e ficamos lá a carregar até ele sair que ele confirma, como veem agora está no modelo 3 mudar o nome, se vocês quiserem mudar o nome do, do modelo que vamos usar. Eu não vou usar nada, mas é mudar o nome é simples. Por isso, Podia ainda estar aqui a explicar muito. Isto aqui não nos interessa. Viemos aqui ao menu. Aqui ao fundo. O RX Setup. Entramos. Vimos aqui ao nosso PPM. Entramos. Carregamos para baixo ION. E para sair e salvar. É ficarmos a carregar no cancelar. Assim. E porque é que eu pus aqui PPM? Não se esqueçam que é ali o nosso receptor, o canal 8 era o PPM. Depois de alterarmos aqui o PPM, como veem, está on. Ancela. Vemos aqui OAF HDS, que é o protocolo, e vamos pôr off. Para baixo, off. Carregar para sair. E como vocês veem, está off. Pois é só sair, sair, sair. Isto é a primeira coisa que temos de fazer. Aqui nos funcionamentos entramos, vimos aqui ao primeiro, logo que é para ver se está algum destes canais alterado. Se tiver algum alterado, é pôr-os todos para cima. É só carregar assim. Depois é sairmos. Aqui não é preciso nada. O display é aquilo. Para saber se está tudo bem. Canais auxiliares. Aqui os canais auxiliares são estes dois. Eu vou mudar isto. Vou querer este canal auxiliar e este canal auxiliar. Este vai ser para armar e desarmar o nosso drone. E este vai ser os modos de voo. Que é o que a gente vai precisar neste microdrone Não vamos precisar de mais nenhum comando, mais nenhum botão, mais nenhuma funcionalidade. Para alterar isto. Vemos aqui as letras em cima. Umas letras nesta zona. O canal 5 vai ser vou querer esta e vamos aqui andar para cima e para baixo até encontrar o 5. O SWB, SWA, que é o primeiro, SWB. OK? O segundo é o SWC. E vamos fazer a mesma coisa, procurar o SWC. Saímos e salvamos, que é ficar a carregar no, no Cancel. Se vocês entrarem já estão a ver que ficou lá as nossas alterações. subtrimos, para já não precisamos nada, isso também não. Isto também não, isto também não, o Elevator também não. Aqui no Switch também não, aqui no Trottle também não. As configurações iniciais do rádio da Flysky, o fs 6 estão feitas. Agora vamos passar para a configuração ali do, do nosso QX80. E agora chegou a altura de ligarmos o nosso QX80 ao computador. Mas primeiro, nível de segurança, não termos as hélices. Eu tirei as hélices. Por alguma razão isto pode ligar, posso me enganar na configuração e ele liga e depois anda aqui isto parece um papagaio aqui ao é salto Podemos ligar a bateria que não há problema nenhum se ligarmos a bateria como veem ele acende ali, está a acender ali a pescar ligarmos ao computador não vão ouvir o computador a dizer que foi conectado Ligamos isto ao computador, até agora é muito simples, vamos ao computador e abrir o Google Chrome. Vemos aqui em aplicações, se não tivermos o CleanFlight instalado, temos que vir aqui ao Web Store. Eu venho aqui e escrevo CleanFlight. Aparece aqui, Eu, como já tenho instalado só me aparece aqui a classificação, mas se não tivesse instalado ia me aparecer aqui o mais instalar, clicas aqui no mais instalar, ele vai instalar, pois instalar inicia-se o Google Chrome, vê as aplicações, entramos no programa. Para podermos comunicar com o, nosso, com o nosso drone, precisamos de instalar algumas drives. Temos que instalar aqui o CP210X Drive. Clicamos aqui para fazer o download. Para fazer o download aqui do, do USB, para reconhecer, também temos que clicar aqui. E aqui, este último, o Zarig, é para. Se quisermos atualizar depois a placa, não vai ser o meu caso, que eu não vou atualizar, não vou deixar estar como estava a de origem. Depois vemos aqui o primeiro que é o CP210X. Íamos aqui fazemos o download, é simples, é download e depois executá-lo. É para instalar os drivers. O segundo. Viemos aqui o Get software aceitamos os termos da licença, em seguida temos que nos registrar, por o primeiro o último nome, o nosso mail, download, depois de estar isto preenchido, ele vai nos enviar um mail, a gente abrimos esse mail e está lá o link para fazermos o download dos drivers que faltam. É este problema que é para depois atualizar o, o firmware da placa, que é a coisa que eu agora não vou fazer. Portanto, esta parte está. Depois de estar tudo com os drives todos instalados, para saberem qual é a vossa porta, que está o QX80, temos aqui as portas como. No caso vai ser a porta com 5. Se estiver assim, está tudo a funcionar bem. Que a nossa porta 5 está ali. Isto automaticamente, quando eu pessoa desliga e liga, a gente chegar aqui, vem ali em cima, desapareceu a porta. E ao voltar a ligar, ele automaticamente vai associar a porta ao, ao programa. Conectamos. E viemos logo aqui a setup. Aqui no setup, o que é que a gente vai fazer? Pôr o drone aqui numa zona, numa superfície plana, nivelada, e clicamos aqui em calibrar a E o que ele vai fazer? Vai estar a, a nivelar a placa em relação ao nosso chão. Que é para depois, quando a gente voar, ele manter-se sempre estável. Agora, se a gente aqui mexer, vemos ali o, o desenho do nosso drone a mostrar o movimento. Se a gente tiver a puxar assim, incliná-lo para a frente, e se ele tiver a fazer o mesmo aqui no, no desenho, pois é que está tudo bem. Agora para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás, para a frente. Aqui está tudo bem. Passamos para as configurações. Temos aqui as configurações. Aqui o mixer é mostrar que tipo de drone é que temos. Temos um drone com motores em X, em Y, em Z em o que for. Mas isto normalmente a gente não precisa de mexer. Isto aqui já vem configurado de origem. O nosso drone tem os motores em X. Que é o que aqui está. Isto é o motor 1, isto é o motor 2, isto é o motor 3, isto é o motor 4. Depois mais à frente eu mostro a ver se ele está tudo correto aqui o motor stop. Eu tenho isto ativo, que é para os motores não girarem quando armarem. Aqui fica desativado porque isto não funciona bem com os motores covados. Aqui eu ativo esta funcionalidade e meto aqui 10 segundos para quê? Imaginem que eu armo o drone. Ao fim de 10 segundos, se eu não acelerar, automaticamente ele desarma sozinho. É um método de segurança. Aqui em baixo eu pus estes valores. que no mínimo 1150, o máximo 2000, e o mínimo comando 1000. De resto, não é preciso muito mais mexer. Aqui esta zona, é se a nossa controladora tivesse outra posição, mas como isto já vem tudo montado, vem da correção certa. Os valores não me lembro de termos de valores, também nós não temos 3DS. Uh, também não temos trim, não temos voltagem, não temos GPS, não temos sensores, não temos, não temos nada. E eu aqui nesta zona desativei tudo porque a gente não tem nada disto. Não temos telemetria, não temos sonares, não temos. GPS, não temos nada, desativei isto tudo, salvamos, depois de reiniciar a controladora viemos aqui a Receiver, que é o comando, viemos aqui em e no meu caso ativamos aqui o RX PPM, porque no rádio foi ativo o PPM e o receptor foi soldado o fio na zona do PPM a controladora e chegamos aqui e salvamos e ele automaticamente vai reiniciar viemos aqui a portas e vamos ativar aqui no quarto 2 no serial RX ativamos esta porta, se não estiver ativa eu falei no último vídeo que me tinha enganado nas portas a saudar, porque eu tentei saudar Aqui na 3, no Ward 3, eu ativo aqui o, o serial e ele não funciona. Daí eu ter estanhado outra vez tudo e voltado a estanhar, mas desta vez aqui no Ward 2. cheguei aqui e ativei a porta do serial RX e aí já deu. Não utilizei nada disto. Aqui em cima, usem mesmo só na WART2 e no Serial RX. E damos um, outra vez um salvamento ao que fizemos. Ele reinicia. E viemos outra vez aqui ao receiver. E viemos aqui ao nosso rádio e ligamos para fazer o binding. É aquele método normal do carregar no botão e ligar o rádio. No meu caso não foi preciso. Como estão a ver está ali a luzinha já a mostrar que estão pintadas. Mas no meu caso não foi preciso. Eu simplesmente liguei o rádio e ele conectou automaticamente. Não sei o porquê. Já vi algum pessoal a dizer que não era preciso. Bastava ligar o rádio e ele automaticamente conectava. Outros dizem que ele vai fazer o binding, mas no meu foi só ligar o rádio e conectar Depois do rádio estar conectado, a gente aqui nesta zona podemos ver se está tudo a funcionar bem. Aqui o trótolo, o acelero e ele acelera. Diminui, ele diminui. Temos aqui o rol, a puxar para a direita, a puxar para a esquerda, não há canal nenhum trocado. Aqui no PIT para a frente ou para trás e no wall a mesma coisa. Se por acaso algum destes canais estiverem invertidos, temos que vir aqui ao menu, como eu expliquei quando foi no início e está aqui o REVERSE, vimos aqui ao REVERSE, dizemos qual é o canal que está ao contrário, Olha o canal 1, o canal 1 é o primeiro, o canal 1 ao o roll, como agora veem, eu estou mandando mandar para a direita ele para a esquerda. Se acontecer alguma coisa ali no, no programa e no rádio estiverem como, como está a acontecer agora. É só chegarem aqui e puxarem aqui um destes botões, um destes auxiliares. Isto fica tudo a funcionar como deve ser. Depois vamos ter aqui o nosso auxiliar 1. Vamos usá-lo usar, vamos usar para armar o drone o modo de voo e vão ser só estes dois canais que eu vou usar porque eu estou com um rádio com 6 canais, não se esqueçam que dá para alterar o firmware deste rádio e ficar com 10 canais. Posso depois com todas estas chaves aqui com os auxiliares de baixo para outro tipo de funcionalidade, mas aqui para o mini estes dois canais sabem perfeitamente. Aqui não me lembro de ter alterado nada. É salvando. E vamos agora para os nossos modos de voo. Eu já andei aqui a alterar algumas coisas. Se vocês não tiverem nada desta zona aqui assim, vocês só precisam carregar aqui no adicionar e ele vai aparecer logo esta zona aqui assim em baixo. Aqui no armar, vamos usar o canal 1. Chegamos aqui, auxiliar 1. E escolhemos qual é o canal, eu quero o canal 1. Ele quando está... No modo inicial está aqui nesta zona, nos 1000. Se ele ativar, ele vai passar para esta zona. O que a gente tem que fazer é andarmos com isto até uma zona que sabemos que assim este traçozinho vai apanhar esta zona verde e fica ativo. Se eu desligar, ele vem para esta zona onde não está o verde e ele desliga. Deixa ficar verde. Quando está a verde, quer dizer que está ativo. Está ativo, está desativo. Aqui no Angle, eu vou usar aqui o, o Auxiliar 2, chegamos aqui, vamos processo, Auxiliar 2, e a primeira posição do Auxiliar 2, e como isto é uma chave de 3 posições, tenho 3 modos de voo. O primeiro vou usar o Angle, que é para iniciantes, que é quando uma pessoa dá para a direita, ele não vira todo, ele só vira um bocadinho, devagarinho. Nunca a gente é todo, ele só vai uma coisa mínima. Para a frente é igual, vai devagarinho e vem para o iniciante. Isto é muito bom, quando uma pessoa está a começar para iniciantes é muito bom. sim não, não perde tanto o controle do drone. Vai ser o meu, o meu, a minha posição da chave. A minha posição 2 vai ser o horizontal. E é a mesma coisa, o meu vai para os 500 no horizontal, ali está nos 1000, a chave meio vai para os 1500. Eu vou andar aqui a pôr o traçozinho e passa para os 1500, assim está nos 1000, passa para os 1500, eu vou limitar esta zona quando está nos 500 o horizonte fica ativo e o que é que este faz já é mais agressivo mantém o drone na direita na horizontal na qual podemos ainda fazer flips e manobras mas mantém o drone e fica mais agressivo mantém o drone estável mas fica mais agressivo não sou mal toque o vumba vai logo toca para o outro ele vai logo a correr para o outro para a frente, ele vai logo com muita velocidade para a frente, já é para um modo mais avançado. Mas mantém sempre o drone estável. Depois outros modos aqui para baixo, já a gente não sei nada disto, está o micro. Ah, e na terceira posição, vem para uma zona que está vazia. Quando é para uma zona que está vazia, ele fica em modo Acro, que é já para os profissionais, onde... O total controlo é feito pelo operador. É. Se eu clicar assim um bocadito e deixar ele vai sempre, vai sempre, vai sempre. Como se eu fizer só assim ele vai sempre, vai sempre, vai sempre. É preciso ter algum kit de unhas para dominar os bichos. Mas quando ele passa para o modo 3 e ele não ficar assim meio marado, existe aqui um air mod que é o auxiliar 2 também. Ponho aqui na zona, a dizer que quando chega aos 2000 entra em mode mas fica em Acro. Está sempre em Acro. Isto aqui vai poder ajudar a gente a fazer flips e, e manobras. É um auxiliar. Antes era complicado fazermos manobras em Acro e eles inventaram este modo para ajudar o Acro e os outros módulos a fazer melhor as manobras. Pois isto está configurado. Parada. Está em acro, e modo airmod. Se eu passar para a posição do meio, fica no horizontal. O outro já está desativado. Se eu passar para o primeiro, fica no modo ângulo. Voltamos a salvar. Viemos aqui ao modo motor. Como temos a bateria ligada, podemos usar os motores. Clicamos aqui. Não se esqueçam, para fazer isto é sem hélices. E vamos ver se cada motor está no sítio certo. O motor 1 será este. Se uma pessoa chegar aqui e escalar um bocadinho. Vemos que este é um motor que está no sítio certo. Fazemos isso para todos. E vemos se ele está a andar na posição correta. Aqui é o Master, que é a liga aos 4. E aqui é a rotação para onde eles têm que estar a rodar. Desligamos aqui esta zona. Vimos que está tudo ok. Passamos aos PIDs. Ora, eu já tenho os PIDs assim para esta máquina. Porque os meus pids iniciais que vinham na máquina eram estes? Até tirei 30. Um 40, 40, 85, 30, 30, 45, 23, 23, 0, 80, 80, 80, 100, 1500, 0, 20, 10, 100. Era o que vinha. Isto não estava a funcionar lá muito bem. Eu andei e encontrei os pids razoáveis. Por 81, 81, 185, aqui 44, 44, 50, por 50 aqui, 50 aqui, 0 ali, 0,70, 0,70, 0,70, 0,40, aqui continuamos nos 1500, aqui no 5, aqui no 10 e aqui no 100. Depois de salvarmos, temos a nossa máquina configurada e pronta a voar. conectamos. É Ora para já, podemos desligar, podemos desligar. Depois montamos as hélices no sítio. É o, esta tem que andar assim, esta tem que andar nesta posição, esta tem que andar assim, não, vou me enganar esta é que vai andar assim e esta vai andar assim esta tem que andar sempre para dentro do drone e estava a esquecer de mostrar uma coisa que chegou e muito interessante o kit para fazer upgrade aqui do QX80 e ficar tipo um QX90 um frame, também em carbono de 90 milímetros umas hélices, tripás para ficar um mini racing para andar aqui dentro de casa uma pequena proteçãozita agora o que eu tenho que fazer é tirar os motores a controladora e a câmara com o receptor tirá-los aqui do QX80 e passar aqui para o 90 e fico aí com um mini racing à escala de um para pouco mais e desde já não se esqueçam de fazer um gosto no vídeo se tiverem dúvidas perguntem Escrevam aqui nos comentários para eu responder. Se não forem subscritos, inscrevam-se. Vai valer a pena. E até já.